Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa sexta-feira. Eu sou a Lígia Costa e é um prazer estar aqui com vocês em mais um encontro. E hoje a gente vai falar sobre como a gente pode ter uma atitude de líder. Mas eu já sei. Você vai virar pra mim e falar assim, Ah, Lígia, líder é quem tem um crachá, que tem um monte de uh, equipe, um monte de gente onde você só manda e todos fazem. E é aqui que eu queria te trazer este novo olhar. Para você ser líder, você não necessariamente precisa ter um crachá e várias pessoas. Você primeiro precisa ser líder de si, se autogerenciar, liderar a sua vida, as suas emoções, a sua casa. E aí sim, com este olhar, você vai ser capaz de liderar projetos, pessoas, equipes. Então, não tem desculpa aqui, liderança é um comportamento é uma atitude que a gente desenvolve através da nossa postura proativa, através da nossa postura física. Quando eu estou aberto, disposto, tenho um olhar, tenho uma escuta, tenho uma pausa, tenho essa disponibilidade é, para estar a serviço. E é sobre isso que a gente vai falar nesse nosso encontro. O ponto é, quando a gente está em uma comunidade, a gente lida com outras pessoas. E por isso que a gente traz aqui esse olhar que existe beleza na leveza dos nossos relacionamentos. O como a gente vai exatamente lidar nesses momentos de dificuldade que provavelmente a nossa liderança pode sim ser afetada em alguns momentos em função de terceiros. Isso a gente não controla, mas a gente vai trabalhar para que você fortaleça cada vez mais a sua própria liderança, independente de todo esse cenário, tenha clareza dos seus objetivos e conquiste as suas metas. E a Mary Kay Ash vem aqui para reforçar tudo o que eu estou falando. Faça da sua vida uma afirmação contínua. Comporte-se como se você já tivesse todas as características que sempre desejou e você as terá. Comporte-se como uma pessoa de sucesso, e atrairá o êxito para você. Esqueça de frases como não posso, mas que aconteceria se, trocando-as por eu posso, eu farei, estou em processo de atingir. E nesse nosso encontro de sexta-feira, com esta pausa para levarmos um pouquinho mais de leveza nessa nossa atitude de liderança, eu vou te convidar para uma pequena prática. Permita-se aquele nosso momento de respiração. Encontre uma posição na qual você esteja sentado, até mesmo em pé. Se possível, feche os olhos para minimizar todas essas distrações externas, trazendo toda a atenção para sua respiração, alinhando a sua coluna, abrindo o peito e trazendo aqui algumas afirmações positivas. Então, ao inspirar, eu trago para a minha mente que eu sou o suficiente, expira, inspira novamente, eu tenho o suficiente, expira, e na última inspiração, existe o suficiente para todos e expira. abrindo os olhos e você pode sempre que desejar fazer e repetir essas afirmações positivas. Então aqui, como dica, sim, você é líder, né, da sua própria história, da sua vida pessoal e da sua vida profissional. Dois, observe a sua postura, a sua fala, como você está se colocando nessa sua postura de líder. E três, Sim, você tem o suficiente, sempre lembra disso. Talvez não seja o ideal, mas a gente tem o suficiente para ir em busca dos nossos próprios objetivos e metas. Então, super obrigada por mais este encontro, que tenha um pouquinho mais de leveza né, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos e, principalmente, no seu autocuidado. Existe muita beleza em tudo isso. A gente se vê sexta-feira que vem.